Boa noite galerinha, vamos voltando para casa, hoje mais relaxados, tranquilex, relax. Tem muita correria, por enquanto. <risos> ah! Eu vou sem muita correria. <risos> Olha, eu... Que onda. Tipo, a ideia inicial era sem correria. Nem tudo tem que fazer, né? Nem tudo sai com planejado. Aí você... Você não tem... Porra nenhuma tá mudando de faixa Seu feio Aí Tudo é igual, gente E aí, Batman? O cara com a factor ali meio amarradinho. Tá humilhando o nome das Factors? <risos> e bonitão. Posso passar? Obrigado. sei feio ali, mas, mas passou Olha, hum. é, quatro cilindros aí chegando E pra que isso? emissória asa <risos> hum, cadê e é só cheiro pau na j6 no mais me fode hein, nego é isso que eu comento você pode ter um botão mas se você não sabe parar na Não rola. Também vai que o cara não tava afim, né? Quase difícil. Que ele chegou fazendo muita presepada. Ah, você faz uma presepada daquela. Depois você não tá afim de dar umas esticadas. Brincadeira. Camarada, que ele tem uma uma XJ6 também. E aí uma vez, e com a XTZ, a gente foi pra uma festa lá na Linha Verde. Até uma rave. Tudo bem que ele tem mais motor, só que ele não anda igual. Ele tem que ter muito mais precaução. Isso é meio maluco, né? Eu entrava e saía das curvas, <risos> corredor, passava entre os carros, quase que ele não pode fazer. Quer dizer, poder pode. Mas é o que eu digo sempre: você tem que assumir o risco. Se você não está disposto, hoje na maciota, não dá nada. Landa é uma tarde? Landa é tarde! Favorita! E aí, nego? Quer que eu puxe? Deixa espaço que eu puxo. É isso. Tá maluco? Respeita o moço. Pa-pa-pa! a gasolina. Tá com dois pontinhos aqui, mas... Quero chegar em casa com pelo menos um, para baixar amanhã na ida. Tenho até que baixar de novo o aplicativo para fazer as métricas. Quer dizer, para coletar as métricas e ver... Como é que ela tá nessa questão de consumo Quero ver se ela tá bebendo Ou oh, não Mal acostumado né, com a XTZ e com o tanque rodava mais de 280 km, cara lindo. Abasteci uma vez por semana já. A landa não, a landa tem que ser duas. Quer dizer, também vai, né? De como é que você anda. E como eu ando, né? Você já conhece, já conhece né? Ela já sabe. Mão nervosa. Boa sorte. E que nada impede, né? Está livre. poeirão aquele ali na frente. Viu? Pravar o poeirão. Ah, caminhão saindo. Estão alargando essa via e está surgindo uma outra subida aqui pelo lado um acesso é, a mobilidade de Salvador tá melhorando o prefeito Netinho já trocou o asfalto aqui na maioria das vias parabéns agora a hidráulica não foi feita escoamento, a parte do, do saneamento. Quando chover, vai tudo alagar igualzinho. Todo mundo sabe disso. O prefeito, por favor, cuidar disso. Engraçado que a, a minha colega lá da pós é, é a secretária dele. Secretária de Netinho Então pense Uma pessoa Fã de Netinho Pô, chateada, velho. A XJ6 não quer nem brincar com a gente. Eu queria brincar com a XJ6. Mas ela não quer. A XJ6 tem medo de corredor. Só quer correr em pista livre e reta. Aqui não, pai. Quanto mais aperta, mais a gente corre. Fora, né? Sempre vai por fora. Ô, oh, rapaz, aqui, ó. Hum, tá certo. Uma visão além do alcance <risos> Esse pezinho aqui me que acha viagem Invade mesmo? Cadê a faixa? Acho que é por isso que alguns não respeitam. Não dá pra ver nem a faixa. A gente não sabe nem onde, onde é que tem que parar. A gente vai até avançando procurando a faixa, mas não acha a faixa. Não para. Quando vê tá em cima. Uau, galerinha Bom Vamos ficando por aqui Olha, Coruja Poxa, não, sei, pô, não deve ter visto não Passou a coruja agora aqui, ó, grandona Então é isso aí Um abraço pra vocês Quem gostou aí do vídeozinho Dá um joinha, menina. Oh, oh. Só passo na maior aqui. Gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não conhece o canal e quiser assinar, fique à vontade. Vocês são livres. Quem gostou, dá um joinha. Quem quer assinar, assina. Quem não gostou de mim, Escreve uma cartinha, com os motivos, um cheiro para a menina um abraço para meus compadre. e até o próximo videozinho. Até mais.